Sejam todos bem-vindos. Gurchev dizia, emoções negativas, você tem o direito a não usá-las. Ele não diz assim, você não deve usá-las ou você pode usá-las. Você tem o direito a não usá-las. Então, por que eu falo isso? Porque eu fui uma pessoa em que minha vida não prosperou tanto quanto eu queria, eu tive dificuldades em vários setores de minha vida, porque eu sempre tinha uma vozinha aqui, você não consegue, não dá certo o que só acontece comigo, que tristeza, putz, eu tenho que fazer outra coisa, procurar outra coisa, então eu gastava energia, não é eu gastava, a energia, a emoção negativa, consome muita energia, aí você não tem força de andar em frente, então é, comece a trabalhar isso em você, quando você perceber que a Emoção negativa vem vindo, tipo, não dá certo, não consigo, não posso. Quando você começa a se afundar numa autopiedade ou numas desculpas das coisas da vida, né? observe isso. Quando você observar, aí você decide, você diz assim, vou pensar positivo, vai dar certo. E não importa o quanto em dúvida você está, se você colocar na sua cabeça, dá certo? Dá certo. Depende só de você. Entende? Então é uma briga interna, essa é a maior briga, é a briga de nós conosco. Então, tá, comece a falar firme, ande pesado, ande firme, né? não, não ande curvado, põe uma postura de quem está vencendo na vida, e você vai vencer. Se você começar a agir, pensar, fazer como as pessoas que, que vencem, escolhe uma pessoa, aquela pessoa, qualquer uma. Pega até da televisão lá, Silvio Santos, quem você quiser e começa a imitar né? fisicamente, e a tua mudança interna vai acontecer, saiba que isso leva um tempo, é um treino, você vai ter que treinar isso, né? as pessoas vão na academia de musculação e querem perder a barriga em um mês, <risos> não vai dar certo, mas é lá no mínimo seis meses para começar a formatar alguma coisa, né? então tenha paciência com você e mude seu posicionamento, seja firme, tenha vontade de vencer, encontre um tesão e faça isso acontecer. Saiba que se você pensar positivo, vai acontecer.